Um mecanismo, um mecanismo que é para, para tudo o que interfere na educação, e não só, para tudo o que interfere na vida. E é aqui que o ponto de contato com a resposta anterior é a vocação. Na questão de, de, de, de que o tempo é a tua moeda, da forma como tu te remuneras. Se tu tiveres vocação e conseguires exercer a vocação, o match perfeito seria tu encontrares de uma forma mecânica a, a, a tua vocação e exercer só a tua vocação. A questão é que a oferta vai mudando, como tu dizes, e muito bem. Não há, não há uma percepção de longo prazo. Cada vez é mais difícil ter uma percepção de longo prazo daquilo que me vai fazer feliz de uma ponta à outra da minha vida. Portanto, vais ter que encontrar várias felicidades ao longo da tua vida. O sistema de ensino. E quando eu falo do sistema de ensino, falo desde casa, falo de eu pai-professor, aspas, professor, no sentido de passar experiência, eu, pai-educador, ou eu, professor-educador, uh, só por uma sorte na vida do meu filho ou do filho de outra pessoa qualquer, é que serão vocacionalmente perfeitos todos os professores que tens na tua vida. Os vizinhos, os pais, uh, os professores. Portanto, é na vocação que está. E nós precisávamos muito de que o ensino não tivesse sido durante muito tempo em Portugal, e eu próprio passei por isso, uma porta para a sobrevivência e para a subsistência e fosse apenas um sítio onde houvesse vocação. Era dos sítios mais importantes onde, onde haveria de, de ser necessário descobrir-se que só podia ser professor quem tivesse vocação. Eu próprio, no segundo ano de faculdade, fui dar aulas por, por necessidade. É verdade que descobri ali que gosto muito de ensinar. Uh, Ainda hoje, só dei aulas durante um ano e tenho hoje relação ainda com muitos dos meus alunos. Isso é, é uma coisa de que me orgulho muito. É muito engraçado, uh, até. Mas uh, o que eu digo é, uh, a, a, a necessidade de que o ensino só seja servido por pessoas por vocação, defendida por mim, será quase herética porque eu próprio fui para lá por necessidade, portanto eu não vou diabolizar ninguém por ter ido por necessidade para o ensino, que era um ensino que acolhia quem não cabia no, no, no, no exercício da área que estava Além das pessoas que estudaram literalmente para ser professores, havia todo um mar de... E eu acho que nós somos vítimas disso. Pessoas que estavam ali contrariadas. E mais uma vez eu digo como professores pais, porque foram pais por acaso, ou foram professores por acaso, ou foram e foram pais porque tinham tempo ou porque queriam salvar casamentos com mais um filho ou porque é, faz o normal é ter filhos é, é, e professores que pai, eu queria ser cientista mas fiquei só professor de ciências eu queria ser historiador mas fiquei só professor de história e infelizmente isso marca a vida dos próprios e marca a vida de todos aqueles que lhes passam na mão que nos passam na mão porque todos nós, às vezes, tentamos ser professores em coisas que não temos jeito nenhum. E, portanto, eu não estou a diabolizar os professores que estão no ensino, mas, uh, sim, acho que muito do, muito dos, muitos dos problemas que identificamos no ensino e da forma como ele não se regenera, porque dificilmente um, um decisor na área da educação não vem da área da educação, não é? uh, uh, tem a ver com isto, com a a falta de, de vocação. E já agora de que forma é que o próprio ensino, uh, o oficial, além dos pais ou, ou do que quer que seja, não está ele próprio a criar futuros problemas, não, não contribuindo para encontrar a, a vocação. O, o sistema de ensino deveria mais do que formar, ajudar as pessoas a encontrar a sua vocação. E não há drama pior para um pai, para um professor ou para um aluno em conjunto para estes todos, do que não seja perguntar a um indivíduo o que é que tu queres ser, uma criança, e ele dizer não sei. E perguntar a um adolescente e ele continuar a dizer não sei. E ele estar ali no limite da decisão de, da área vocacional e continuar sem saber. E mudar de curso e deixar de mudar. E não tem a ver com o curso. Tem mais uma vez, lá está o ponto de contacto com a, com a, com a resposta anterior, com forma como eu justifico de forma Justifico para a minha existência e a minha felicidade? De que forma é que eu vou ganhar o meu tempo em vez de gastar o meu tempo? Pá, isso não depende só do sistema de ensino.